Olá! Tudo bem? Você sabe o que é LGPD ou GDPR? A LGPD significa Lei Geral de Proteção de Dados e que ganhou forma a partir da GDPR europeia e trata da privacidade de dados pessoais em relação à sua coleta ou captura, manipulação e administração e são amparados e protegidos por essa legislação. Embora seja desafiador para as empresas a adequação e gestão de tudo isso, se faz necessário pelas sanções e multas que as empresas estão expostas e que podem variar de 2% de seu faturamento anual até 50 milhões de reais. Além de retratação pública e a reparação dos danos às pessoas afetadas. Diferente do que algumas empresas acreditam, a LGPD não afeta apenas a TI, ela envolve um comitê multidisciplinar e que deve também abranger outras áreas da organização. É exigido atualmente uma nova função de DPO, ou Data Protection Officer, que embora possa ser ocupada por um prestador de serviços terceirizado especializado, algumas empresas tendem a voltar os olhos para internalizá-lo dentro de casa. Este profissional em algumas empresas pode ter o papel de um executivo ou diretor, tendo em vista que é o responsável por representar a empresa diante da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, entre outras atribuições. O processo de implementação e adequação consiste basicamente em avaliar o cenário atual da empresa, verificar as necessidades de aderência legal e requisitos do negócio, definir se irá terceirizar ou contratar um DPO, Formar um comitê multidisciplinar na empresa. Elaborar um plano de ação e de trabalho. Elaborar de plano de administração de crises e de comunicação. Agora que você está por dentro, saiba mais detalhes de como a Plano SI pode lhe ajudar. Entre em contato conosco ou agende uma mentoria gratuita. Plano SI. Segurança da informação.